Só é. dançaninho pra esquentar, hein? Fui dar uma mijada ali, cadê o menino? <risos> tá muito frio, bicho. Então é isso, Lidio. seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Hoje um videozinho, né, amor? Mais explicativo, de pessoal que pergunta muito sobre Forro de porta, né? É. O seu golzão aí, ó é. Inclusive, hein? A galera pergunta bastante, né? Vi poucos desse aqui, hein? Pouquíssimos desse, né? É. Então, o que, que a gente vai fazer? Vamos mais explicar como que ele foi feito, certo? Ela vai precisar tirar esse forro de porta fora, porque eu quero trocar essa peça aqui, ó. Quero colocar uma de alumínio. Já vou, já vou mostrar Polido. como é. a gente põe. Como isso ele aqui foi, foi pintado, né? Ela é de aço normal, então eu quero colocar uma de alumínio toda bonitinha. E aí vamos tirar pra gente fazer um molde e tal e fazer. Então é isso. Como que foi feito esse forro de porta? Eu catei o forro de porta original do carro, certo? Coloquei em cima de uma chapa de alumínio. Essa chapa é de 1 um milímetro. Coloquei em cima de uma chapa de alumínio, mas ela pode ser feita com chapa de aço também. É que na época eu tinha chapa de alumínio, então eu fiz de alumínio. Porque hoje, se fosse para mim fazer, eu faria com uma chapa de aço normal, aço carbono, que é bem mais barato. E como foi pintado também, não tem problema. Agora se for um negócio para deixar o alumínio exposto ou polir, aí precisa ser de alumínio, tá certo? Catei o forro de porta original. Coloquei em cima da chapa de alumínio, tracei o risco, cortei. No caso aqui, eu só deixei o buraco da maçaneta da manivela do vidro. Se você for querer manter a abertura de porta, vai ter que fazer no próprio molde original, já tem... Você faz e corta aqui para deixar a maçaneta do vidro ó, pra abrir o, o vidro, não, para abrir a porta aqui por dentro. Como da Juliana abre por aqui. Para quem não sabe, né amor, tem vídeo no canal falando sobre e isso ensinando aqui. ensinando como que faz. Ensinando como faz aqui para abrir a e porta aqui. E como colocar ó. em cima. É importante mostrar, né amor? Hum. Ó, como é que funciona isso aqui, ó. ó. Fecha aqui. Ele abre por aqui, tá? Isso aqui usa muito em carro de corrida e aí eu tracei esses desenhos aqui, esse daqui, tá? e na mande... realidade é o desenho que a pessoa quer. Você faz o desenho que você quiser, tá certo? Tracei esses desenhos e mandei lá pro Arveds Garage fazer na frisadeira, porque esse desenho aqui, esses vinco aqui da porta é uma máquina específica para fazer, né, amor? É isso mesmo. Para você que não sabe o que, que é uma fresadeira, ó, deixar um videozinho aqui bem rapidinho para vocês verem. Fica aí do lado da. Ó, tá vendo aqui o videozinho? A máquina fazendo o, o desenho. É essa máquina que faz, tá? E eu não tenho essa máquina. Então tive que mandar fazer, tá? Fez o seu desenho, desenhou e ele simplesmente. Fresou. Exemplo, ele foi lá e passou nessa máquina aí a que pessoa a gente que acabou quiser, de mostrar vai fazer o desenho que ela quer é. e ele vai fregar. e eu tentei fazer esse xadrez num outro forro de porta ó. eu tentei fazer isso aqui na mão sabe na eu fiz uma ferramenta e como se fosse uma talhadeira eu fiz não ficou muito bom mas se é. dedicasse melhor Dava pra fazer. Mas é bem difícil de fazer na mão, tá? Trabalhoso. Bem trabalhoso. Então é isso. E a pintura, amor? Aí, o que que eu fiz? Isso aqui é uma pintura ferru. Eu empapelei aqui, ó. Pintei a, a porta toda primeiro. A porta não, né? A chapa. Aí, empapelei. Pintei essa parte aqui de cinza. Aí, eu tirei o, o empapelamento e envernizei a peça toda. Então ela tá invernizada. Ela tá invernizada. Ela é pintura PU invernizada. Essa parte aqui, uhum. ela é poliéster, tá? Eu tô recapitulando, ó. Eu passei uma, uma demãozinha de... Duas demãos de PU azul na peça inteira. Aí depois deixei secar. Depois apliquei aqui a... Empapelei, deixei só essa parte aqui à amostra. Apliquei uma demãozinha, duas demãozinhas. Eu não lembro quantos demãos foi. Acho que foram umas duas, três demão de, de poliéster. Depois eu invernizei a peça toda. Pra quê? Pra não ficar emenda aqui, ó. Tá? Uhum. Esse cinza aqui é o mesmo cinza da roda da Juliana. Só pra dar um contraste. Entendeu? Então é isso. A Juliana vai desmontar aí e vocês vão ter uma noção de como que ele é. Fechou? E como montar. E como montar. O dela aqui foi parafusadinho, ó. Que parafuso é esse, mano? Isso aqui é um parafuso suberbo de inox. É hum. tá enjoado pra cacete, né? Ah, louco, bicho. <risos> Gente, Agora eu vou velho. tomar um cafezinho que o papai tá trazendo pra mim. Um ah, sim. Esse meu papai é demais, bicho. Então é isso. É isso, meus vidinhos. Finalizando esse vídeo aqui. Espero que tenha sido útil. O meu sempre falo, ó quer vídeo? Comenta aí o vídeo que você quer que a gente faz de tudo pra gravar, né, mano? É isso aí. Esse vídeo aqui é bom, um vídeo mais difícil, porque muita gente pergunta sobre essa porta, como foi feita que porque é explosivo. Né? É, é isso. Abriu pra cacete. Muito obrigado, o carinho de todos vocês. Isso que move a gente Fechou? Verdade. Um beijão não. pra todo mundo. Quer um abracinho por trás? Então vira. Vem, vem Venha, <risos> abraço.